noite galerinha, socorra! Deixa eu ver uma zoada ali de metal! Será que a minha placa? Deixa eu ver... Não, minha placa não tá aqui! Fala galerinha, como é que vocês estão? Rapaz, deixa eu contar logo a resenha pra vocês. <risos> Seguinte, hoje é sexta, desde segunda, tô indo de buzu pra casa. Deu um jeito na moto hoje. O que aconteceu? Meu pai, muito bem intencionado, abasteceu sua moto, ok? Obrigado Sr. muito obrigado. Só que ele não se atentou com a posição da tampa na hora de colocar, resultado, ele colocou a tampa em uma posição que ela não queria sair, a tampa não queria sair, simples, e quando foi que eu percebi isso? Lá para 9h20 da noite, quando eu tava vindo pra casa. E... É... Atenção aqui... Tudo certo. Eu naquele posto de gasolina na entrada do Stiep... Eu esqueci o nome do posto. Ah, o posto até famoso. ele Famoso por vender barato, a gasolina. Daí... A tampa não queria abrir. Eu porra, tentei, tentei, tentei. Chave gira para um lado, gira pro outro. Puxa, tampa, empurra, aperta. Nada, eu porra, velho. Qual foi? Aí comecei a meter a mão aqui por baixo, para tentar forçar. Vamos aqui atrás. Guia Suburbana. Guia Suburbana, vou ler isso aí. Acho que é Paripe... Não, Mirante. Guia Não, Parip Escola de Menor. Lá pelas áreas, aqui bem bem distante. Lá, lá aquela porra. Aí tá, né? Eu comecei a meter a mão por baixo pra forçar. No olho pra tampa, uns detalhezinhos vermelhos, as pintinhas vermelhas é hoje que tinta vermelha é essa, pá? A tampa. <risos> a tampa é prata. É. Blitz, cadê o documento? Tá aqui. Ó, tá dizendo? Blitz. Daí. Tá Pintinha vermelha, porra. A moto é azul. Não tem nenhum detalhe vermelho Eu olhei pra cabeça do dedo, tava lá Dois dedos cortados Meu caralho, velho Porra eu, eu, Vou me tratar com isso mais não, vou Calma aí, você tá bem indeciso Olha a polícia ali, ó Aí E ó, sobe de uma Voltei pra empresa, coloquei a moto lá na garagem. E aí? E aí, pai? Voltei pra minha sala, guardei minha jaquetinha, guardei o capacete e fui pegar o meu buzu. Eu sou adepto do deboísmo. Aí então, deixa eu pra lá. Só fui... cuidar da moto, realmente assim, procurar o que fazer por ela. Hoje, hoje sexta-feira. E fiquei terça, quarta e quinta, uso, além, além da própria segunda. É já meio que rotineiro já, sexta-feira esse horário eu acontecer Blitz aqui. Isso aqui nem me assusta mais, já é, já é notório. É, tá, peguei meu buzu segunda, terça, quarta, quinta. Aí ontem, quando eu cheguei, eu liguei pro, pro mecânico. <risos> Ele virou a porra, né? Eu, rapaz, você tem meu não que você não me ligou? Eu, não, rapaz. Deixa eu falar, rapaz. essa besteira. Vou pegar meu buzu mesmo. Eu, não, rapaz. É, Ficou indo de buzu. Correndo risco. assaltar ônibus. Ele é quase, quase um pai pra mim, né? E até sentir alguma coisa estralando aqui, né? Na roda. Dá devagarzinho. Estralou de novo. Vou parar pra ver. Um posto aqui na frente, a gente para. E ele não deixa, né? E pagar ele pelo serviço. Aí, como nessa semana teve um. Um acidente com a moto dele, ele teve que trocar a peça, aí eu peguei e fui e comprei a peça dele. Oh, nada mais justo, né? Ah, corrente. Corrente folgada. Também a moto ficou parada quatro dias, né? Essa zoada é a corrente pulando na altura do, do pinhão. Andar devagarzinho para não estar tá nenhum problema. Pois é, galera. Foi isso aí. Quase uma semana aí de buzu. Praticando a humildade, né? Não sei há quanto tempo não andava tanto, tanto tantos dias seguidos assim de ônibus. Só andava três dias que era de carnaval. E embora o último carnaval como eu não bebi, imagina, a pessoa sai nas muquiranas, em moleque pular três dias de carnaval e... e se tomar uma, gola, um, uma gotinha de álcool ah, deu, deu Mas aí eu parei de beber, não, não bebo mais e enroei, quer mais não E agora, pai, só... só na água Ano que vem não vou sair nas muquiranas tomei essa decisão que de fato é meio chato você sair sem beber é meio que faz parte do, do, do pacote Aí você não bebe, porra, fica ficando um chato. Porque é, é muita alegria, muita diversão. E muita cerveja. Muita cerveja, muita cerveja. E só você que não tá bebendo. E pra quem não bebe, vai pra um ambiente onde tem muita bebida, sabe que é chato. Você é o estranho. Aí eu gosto de uma. Deixa pra lá. que a gente economiza essa grana aí, né? E não é baratinho, não. A Fantasia das Muciranas custa... O primeiro lote, se não me engano, deve ter saído por 650. Eu acho, eu acho. Não tenho certeza. E aí o segundo lote, geralmente, vai para ou 680... 700 e o terceiro lote consecutivamente mais caro pela época do ano estamos ainda em agosto agosto é segundo lote ainda Mas quando sai um pouco feio agora quando saiu o terceiro lote tá caro Então, deixa pra lá. Mas é um dos melhores blocos pra, pra sair pra curtir. Viu? Sem violência, ninguém mexe com você, só brincadeira mesmo. E pra quem gosta né, também, pra quem não se importa. Se vestir de mulher, né? Eu acho que isso é uma besteira. Ah, você é viado? Se vestir de mulher? Sim, mesmo. Você vai virar viado porque tá vestido de mulher? Que porra é essa? E sua sexualidade é definida pelo pano? É uma peruca que na cabeça vai te fazer? Mudar sua opção sexual? Acho que não, né? E tem gente que realmente não gosta A gente respeita, óbvio na vida dos outros quanto menos, melhor cada um sabe sua vida, cada um cuida de sua vida tá todo mundo bem, tá tudo certo o aluquinho ali todo apagado vamos embora bom galerinha, vamos ficando por aqui tem muita resenha hoje não. Mas... Vamos que vamos. Devagarzinho aqui, corrente folgada. Como eu disse antes, a moto estava parada. Ficou quatro dias parada no trabalho, então... Vamos aqui... A passos curtos. Ai moleque! Tenso. Sai da frente dela Que hoje, hoje eu sou devagar Hoje eu, eu já sou adepto Do deboísmo Hoje eu tô hiper de boa Tô engatando a quinta aqui Só pra aliviar o motor mesmo Porque Com relação à velocidade Não vai subir Andando a 4 mil giros aqui, tá ótimo Nem ela não, tá, tá, tá mais tranquilo agora então é isso aí, galerinha. Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Pô, forte abraço. Pô, esse aí, o maluco... <risos> Só um adentro. Esse maluco passou aqui do lado, ele tava com duas facas na cintura, uma de cada lado. O detalhe é, as facas ainda estavam é, com plástico. Aquela embalagem quando você compra. Tipo tramontina, aquela, aquela proteção. É tá de venda, né? O fundo de papel e, e, uma, e um plástico na frente. É que ele tava usando a cintura. mas que figura! Ô oh, meu Deus, só se vê na baia essas coisas. Mas tudo bem, até mais galerinha. Tchau, tchau!